Life Detox Caps funciona? Olá, me chamo Fran e agora vou lhe ajudar a sanar essa dúvida de uma vez por todas, mas assista até o final, porque vou te dar duas alertas do que você não pode fazer, para que não perca seu dinheiro e principalmente não prejudique sua saúde. E para te ajudar mais ainda, vou deixar aqui abaixo o link do site oficial, caso você queira comprar com segurança e garantia o produto original. Life Detox Caps, acelera o metabolismo, combate as estrias e celulites, queima gordura localizada, diminui o apetite. Estamos no início do ano e se você ainda não está confortável com seu corpo, nós iremos te ajudar a emagrecer. Em 2022 ajudamos mais de 64 mil pessoas. Pessoas essas que chegaram para a gente com todos os tipos de problemas como não conseguir emagrecer pessoas que tinham eventos importantes para ir e precisava emagrecer, pessoas com alto grau de obesidade, pessoas com metabolismo lento, pessoas com ansiedade e várias outras coisas que você possa imaginar. Conheça o segredo da fórmula do Lift Detox Caps. Em nossa composição temos, spirulina, vitamina E, guaraná, cromo, quitosana, psilium. A combinação perfeita para você emagrecer. Tá preparada para ficar magra? 2023 vai ser um ano que, você não vai mais ter vergonha de usar um biquíni na praia. Seu marido vai se sentir mais atraído por você. Vai ser uma mulher que vai sorrir mais. Vai conseguir usar roupas mais justas. Lembrando a você que o link do site oficial do Life de Detox está aqui abaixo, caso você queira esclarecer mais alguma dúvida. E agora vou te contar o que mais nossas cápsulas podem fazer por você. Acelera o metabolismo. Pois faz com que a pessoa queime as calorias mais rapidamente, concentrando menos gorduras, de forma que fica mais difícil ganhar peso. Diminui o apetite. Pois os ativos presentes em seus compostos diminuem o apetite e reduzem a absorção de açúcares e gorduras no organismo. Regula o intestino. Por ser composto por diversas fibras inteligentes, seu intestino começará a trabalhar de forma correta. Ajuda quem sofre com intestino preguiçoso te dá um efeito bariátrica. Por acelerar o metabolismo e queimar a gordura localizada, reduz drasticamente a gordura abdominal. Os resultados são incríveis do Lift Detox Caps. O queridinho das mulheres. Já são mais de 30 mil pessoas tomando o Lift Detox Caps diariamente, só falta você. Lift Detox Caps é recomendado para mulheres que estão tristes com o seu corpo atual que não sabem como emagrecer. Para pessoas que buscam qualidade de vida, uma pele mais bonita e um corpo mais natural. Para pessoas que precisam emagrecer rápido para um data específica ou férias na praia. E se você se considera em pelo menos em um dessas opções, o Lift Detox Caps foi feito para você. Então não perca tempo. É um produto perfeito para auxiliar no seu emagrecimento nesse ano, pois reduz a vontade de comer, combate as estrias e celulite. Promove melhorias na sua saúde. Saudável e 100% natural. Queima gordura localizada. Acelera o metabolismo. Então galera, é isso aí, espero que tenha ajudado a esclarecer suas dúvidas. O site oficial vai ficar aqui abaixo para maiores esclarecimentos.